Qual o melhor programa de edição de vídeo? E aonde você aprendeu a editar tão bem? Foi em algum curso? Essas duas perguntas são as que eu mais ouço quando o assunto é edição de vídeo. Bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber. E hoje nós vamos responder essas e muitas outras perguntas. Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre edição. Vamos começar falando sobre qual o melhor programa para editar seus vídeos. Bom, o melhor programa de edição é nenhum. Tanto faz o programa de edição. Vocês devem entender que o que importa mesmo e o que faz a diferença não é o programa, e sim o editor de vídeo. Tanto faz se você usa Premiere. Sony Vegas ou Final Cut o que importa mesmo é quem está editando, você deve escolher o programa de edição que você se sinta mais à vontade por exemplo, eu prefiro editar no Sony Vegas, mas eu tenho muitos amigos youtubers que preferem editar no Premiere, há pequenas diferenças entre cada programa algumas pessoas acham que o Sony Vegas tem um layout mais fácil enquanto outras preferem o Premiere mas basicamente tudo que tu faz num programa você também pode fazer no outro. Mas é claro, de maneiras diferentes. O ideal mesmo é que você saiba editar nos dois programas. Assim você pode aproveitar o melhor de cada um. Ok, mas onde fazer um curso para edição de vídeos? E qual a melhor escola que ofereça esse curso? Bom, amiguinhos, eu não fiz curso nenhum para aprender a editar vídeo. Eu aprendi sozinho, olhando na internet. Você pode muito bem aprender a editar vídeo simplesmente olhando na internet. Tem vários canais de tutoriais aí. Eu vou dizer dois canais que foram os que eu mais assisti para aprender a editar vídeos, o Brainstorm Tutoriais e o Tecnodia foram os dois canais que eu mais assisti e eu aprendi a editar vídeo. E teve muitos outros canais de tutoriais que eu assisti simplesmente porque eu queria aprender um determinado efeito para pôr em algum vídeo. O mais importante para você aprender a editar vídeos e fazer uma boa edição dos seus vídeos é você ter paciência. Esse é o segredo da edição de vídeo paciência, você tem que fazer a edição com calma e com o tempo edição de vídeo não se faz correndo porque senão você vai fazer a sua edição correndo vai postar o seu vídeo e depois vai perceber vários erros que você deixou passar ou então vai perceber algumas coisas que você poderia ter acrescentado a mais o seu vídeo então faça a sua edição com muita calma muita paciência com muito amor e carinho como se fosse o último vídeo e o único e o melhor vídeo da sua vida porque é notável Fica nítido quando alguém faz um vídeo com o tempo e prestando muita atenção na edição. Dá trabalho. Dá, mas se torna um vídeo com muito mais qualidade e com certeza uma boa edição faz com que o vídeo se destaque em todos os aspectos. Na edição de vídeo você vai reduzir ruídos do áudio, você vai melhorar imagem, qualidade, cor, você vai cortar erros de gravação, você vai acrescentar efeitos especiais. Não importa se vai ser um vídeo só de aviso ou um daily vlog ou alguma pegadinha na rua, não importa você tem que fazer uma boa edição porque a edição faz toda a diferença então procure prestar atenção aos detalhes na hora de editar o seu vídeo acrescente uma musiquinha de fundo, uma trilha sonora faz toda a diferença se o seu vídeo está meio para baixo assim acrescente alguma coisa mais humorada com a sua edição a edição é um dos fatores mais importantes para a dramatização do seu vídeo pois se trata de tudo que você não consegue fazer somente com a câmera dê uma olhada nos efeitos especiais nas green screens, procure também músicas para sua trilha sonora. Efeitos sonoros são muito importantes, fazem toda a diferença. Falando em efeitos sonoros e trilha sonora, este será o assunto do nosso próximo vídeo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre edição. Deixe o seu gostei para me ajudar e se inscreva no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui. Assim, sempre que tiver alguma novidade, eu estarei postando por lá. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e eu irei responder ao final do projeto. Então é isso aí, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou!